Oi gente, tudo bem? Eu dei uma paradinha aqui, eu estou trabalhando no meu computador, mas me deu uma vontade enorme de bater um papo com vocês e compartilhar uma coisa que aconteceu esses dias comigo e que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem conversado e a gente tem falado. Eu ouvi uma frase muito interessante e até polêmica, vamos dizer assim. Ela diz assim, tudo que te faz feliz, um dia se torna o teu inimigo. Vou repetir, tudo que te faz feliz, um dia se torna o o teu inimigo. Por quê? Porque justamente a gente acaba buscando zonas de tréguas, aquilo que a gente tem chamado de zona de conforto e que eu prefiro e é muito melhor a definição de zonas de acomodação. E por que nós buscamos essas zonas de tréguas, essas zonas de acomodação? Porque é absolutamente normal, porque é o nosso movimento da vida, é procurar Locais de conforto, a gente trabalha, trabalha por uma aposentadoria. Para quê? Para ter um local de conforto. A gente trabalha, trabalha, trabalha, conquista para ter uma casa própria, uma casa dos sonhos. Qual é o problema disso? Absolutamente nenhum. Então esse movimento de transformação, de agir em busca dessas tréguas é absolutamente normal. Mas o problema é quando esses locais de conforto, esses locais de trégua, não são o melhor de mim, não são o melhor pra mim, não são as melhores circunstâncias ideais que eu quero pra minha vida. Tão somente são locais, são espaços, são tempos de vida em que eu estou acomodado, em que eu estou acostumado. Olha só o que aconteceu comigo. Por esses tempos, eu recebi um apartamento emprestado, de família, coisa amorosa, coisa carinhosa. Mas, obviamente, não era o meu apartamento, não era o meu espaço, eu não tinha liberdade com os móveis, com os quadros, com a arrumação das minhas coisas, das minhas roupas. E aí, poxa, foi tão bom, tão aconchegante, e eu dormi tão bem lá nesse apartamento, que a gente acaba indo paulatinamente gostando e se acomodando. Então, tinha vezes que eu tinha que deixar a minha mala no carro, as minhas roupas, em parte, ficavam no carro e ficavam em outro lugar. E aí você vai dando um jeito, se ajustando e ficando numa situação que depois você realmente não só se acomoda, mas você se acostuma com aquilo. Porém, ali não é o meu lugar, ali não é o melhor de mim. Ali não é o melhor e o ideal que eu sonho para mim do conforto real que eu quero para a minha vida. Então, repare como é comum e como é fácil a gente ir caindo de armadilhas em armadilhas, em situações acomodadas, em situações que nós chamamos de conforto ou de zona de acomodação. Por isso que sair desses locais, de zona de conforto, de zona de acomodação, é justamente como eu escrevi aqui, eu achei muito interessante, é esse movimento entre o razoável acomodado, olha que frase interessante. O razoável acomodado, esse é um local de trégua, esse é um local de zona de conforto, e o que é realmente melhor para mim. E sabe de uma coisa? A vida às vezes conspira, espreme, inspira para que a gente saia desses locais de acomodação. E são as horas que mais a gente grita, geme, reclama. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço, eu mereço, como pode? E às vezes, realmente, é a vida nos apertando para a gente tomar a decisão que nós já deveríamos ter tomado. Dependendo da nossa sinceridade, da nossa fé, é Deus conspirando em nosso favor. Apesar das nossas reclamações, das nossas lamúrias. Portanto, sair daí, sair desses espaços e tempos de trégua em busca do que é o melhor para nós, é justamente esse movimento de sair da zona de conforto. Um beijo para todos vocês. Era só para dar essa palhinha, tá bom? Um abraço.